Muito bem, muito bem, estamos de volta aqui com você, né, É com mais um vídeo, mais um documentário é, de lembranças, né, lembranças maravilhosas de um pessoal aí que ajudou a escrever a história da música gospel no Brasil, né, isso aí é uma grande satisfação para nós, estarmos resgatando a história da música evangélica no Brasil, né. É que muita gente aí, os mais novos, acha que a música gospel só se baseia é, no que está aí agora no momento, né? É, mas teve um pessoal aí que batalhou muito, né? E lutou demais para poder chegar onde tá, né? Infelizmente tem os mais novos aí, tá acabando com tudo, né, seu Zé? Pelo amor de Deus, né? Não é brincadeira não, hein? É, muito bem, né? É, vamos falando aí da hoje... Eu vou trazendo para você essa história especial. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa seu like aí, nos ajude, né? É, assista o vídeo até o final, que senão você não vai entender a história, né? É, como é que você vai assistir alguns segundos do vídeo? Não faça isso, tá bom? Assista até o final. Vamos acompanhar a história de Zeca Capoeira e Dulcinha, é a ex-dupla sertaneja, né? É da época do circo, o pessoal E trabalhava... É, eles cantavam especialmente em circo né é, isso aí foi no no anos, nos anos 50 final dos anos 50 para 60 tá bom aqui já cantando evangélico escute só um pedacinho é a dupla Zeca Poeira e dulcinha cantava para o mundo é, se apresentava nos circos é, tinha muita fama na época no brasil né e assim por diante quando é Dulce, né pegou uma enfermidade uma enfermidade é que os médicos não davam jeito né, naquela época. E praticamente foi aconselhada a procurar Jesus, né, procurar uma igreja evangélica. Aceitando a Jesus, foi curada imediatamente, se converteu a dupla. E finalmente aí né, deixaram a carreira mundana de cantar para o mundo. E veio cantar para Jesus. Né? Aí mudou até o nome. né Zé Capoeira e Dulcinha, a famosa dupla de circo, virou José e Dulce o casal de missionário aí que percorreu praticamente mais de 20, 20 estados brasileiros, né, viajando, pregando e cantando em nome do Senhor Jesus, né, ganhando almas para o Senhor Jesus. Né. É, ali na cidade de Rio Claro, por exemplo, foi eles que praticamente é, foram os responsáveis né, pela fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali em Rio Claro, Fizeram é, um grande trabalho ali na época, né? É, praticamente a, a igreja do Evangelho Quadrangular cresceu, se expandiu, é, graças a Deus, né? É, que está sempre na frente, e ao é trabalho do irmão José e a irmã Dulce, é, a ex-dupla sertaneja, né? Zé Capoeira e Dulcinha, como eu já falei, né? É, quando eles largaram da, da carreira mundana, né? É, de cantar no circo, né? A gravadora a Califórnia, que já é, era produtora de música sertaneja, provavelmente, eu não tenho, a gente não tem relatos aqui não, né, É para mostrar para você, nós temos algumas pequenas fotos aí que nós restauramos, é, mas provavelmente eles já gravavam pela Califórnia na época, né, porque, para quem não sabe, antes a, Calif a gravadora Califórnia era, era a gravadora de disco sertanejo, né, Milionário milionário José Rico, é, João Mineiro Marciano gravou muito nessa gravadora, né. É, em 59, 50, 60, ainda estavam aí gravando sertanejo. Passaram para o mundo gospel e filmaram aí o contrato aí com José e Dulce, né? Agora sim, José e Dulce, é, eu estou olhando aqui na, no meu relatório aqui, né? Inclusive, foi o segundo, é o segundo disco do catálogo da famosa gravadora Califórnia, né? O catálogo gospel da época, né? É, aqui eu tô vendo aqui, ó, o Ismael, você que tá me ouvindo aí também, né? Você tá assistindo aí. É, esse foi o segundo disco a ser lançado pela Califórnia do Brasil. Segundo relatos aqui, dizendo aí que a primeira dupla sertaneja evangélica que gravou no Brasil em 1961, né? É, foi o primeiro, o primeiro disco evangélico que eles gravaram foi em 1961 com o número 150. É, o número 150 é o título Marchando Pela Fé. E aí não pararam mais, né? Aí não pararam mais, praticamente, contrato exclusivo é, com a gravadora do, do senhor Mário Vieira, né? É, que foi uma das maiores gravadoras evangélicas do país, a Gra Discos Musicais Califórnia, é, que ficava ali na Rua Barão do Itaqui, ali em São Paulo, né? É, Para muitos da nossa época ainda né? conhecem, sabem o que eu tô falando, né uma das maiores gravadoras que, que teve nesse país até nos anos 90 né até o seu proprietário falecendo né? e a ruína e devido a má administração dos das pessoas que ficaram né mas josé idúcio continuou sua, sua carreira tremenda lá gravou muitos discos é muitos nomes né, de sucesso é, evangelizando cantando é, percorrendo aí esse país e alguns anos depois eles, como eu disse, né, eles missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, fizeram um trabalho muito lindo lá em Rio Claro, é, praticamente expandindo aí o ministério. Lá em Rio Claro mesmo, é, mais tarde, é, depois de alguns anos, vieram abrir o seu próprio ministério. né é, Vieram abrir o seu próprio ministério e continuando aí, né, expandindo esse ministério pelo Brasil todo. E... Com, com o passar do tempo, né? claro que chega uma época que a pessoa é, já não aguenta mais viajar, né? Eles encerraram essa sua carreira musical, mas deixaram muitos discos, né? É, eu vou falar alguns, alguns nomes aqui, por exemplo. É, você que já é de uma certa idade, você vai lembrar, né? Por exemplo, é, eles gravaram Os Dois Caminhos, é, isso nos anos 60. É, os dois caminhos pela gravadora Califórnia, aliás, foi tudo por lá, né, marchando pela fé pela Califórnia, os dois caminhos é, pela Califórnia também, né, eu não creio que eles tenham gravado por outra, né, eu não achei relatório aí de outra gravadora, eu acho que foi contrato exclusivo é, até o final da carreira deles, né, é, estou aqui rodando aqui o catálogo da antiga Califórnia, é, para conferir é, os lançamentos deles, eles passaram algum tempo sem gravar aqui é, Logo do começo da Novos Horizontes é, Mais um disco aqui que eu achei, né, deles, né é, Deixa eu ver aqui ah, o, o Pastor e a Freira é, São títulos, né, marcantes da época é, Todos os LPs que tinham esse tipo de título Nós né, vendia muito, né é, Dava muito lucro para as gravadoras né, Para os cantores, coitadinhos Eles só, só andava pela fé, né é, mais um aqui, ó, número 331 pregando o evangelho. É, com Josué José Dulce, né? É, deixa eu ver aqui quem é mais aqui. É, eu tô vendo aqui que esse catálogo Califórnia era cheio de Josué Lira aqui, hein? É, esse homem tem disco demais da conta, né? É, eu já tenho aí, ó, um vídeo aí me contando a história de Josué Lira, mas Quantos mais vídeos a gente fizer, mais tem história para contar, porque a carreira dele foi tremenda, né? É, José e Dulce também não foi diferente não, né? Fizeram uma carreira maravilhosa é, em 2012. É, em 2012, o irmão José partiu né, para a Glória, né? É, já morando lá na cidade de Rio Claro. E hoje o ministério que eles fundaram lá em Rio Claro é, é dirigido pelo bispo tony carlos é, o bispo tony carlos é o filho é, que eles tiveram né e tiveram mais algum acho que dois filhos né parece que se eu não estou enganado mas o, o tony carlos é o diretor é o pastor presidente do ministério que eles eles mesmo fundaram né? na época o a dupla né e o irmão josé faleceu em 2012 já com 84 anos e Armando Dulce é seis anos antes né, desta data, é, mas cumpriram aí o seu ministério, cumpriram a sua carreira é, e nunca se é, afastaram do Evangelho, nunca se afastaram do propósito. Qual é o propósito? O propósito de louvar o Senhor, o propósito de levar a palavra de Deus através da música para todos os povos, que é é o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, se afastando do propósito que antigamente né, as pessoas tinham. Eles, como, eles iam para louvar o Senhor e iam lou, apenas louvar o Senhor, não com o intuito de ganhar dinheiro e encher as suas, suas contas bancárias, né, que naquela época era uma época difícil, né, que nem conta bancária os pobres tinham. Né, mas muita gente ainda está aí na batalha, né? pelo evangelho puro, pelo evangelho santo, e não está aí nessa exploração comercial que ainda é muito, muitos participam hoje, né? É, fica aqui o nosso carinho, né? A família de José e Dulce, e os nossos agradecimentos, né? Ao trabalho maravilhoso que esse casal prestou ao evangelho no Brasil, prestou a obra de Deus para o Brasil, e praticamente ajudando a escrever a história da música evangélica no Brasil. É uma pena que nós estamos num país né, que pouco se dá valor é, às coisas boas. Né? É, pessoas que trabalharam tanto, não só gospel como secular, estão aí desaparecendo, estão sendo esquecidos no tempo. Mas aqui da Rádio Saudade do Sertão nós damos valor, né? damos valor na boa música evangélica, nos bons trabalhos que os cantores fizeram e ainda fazem, tem muitos que ainda fazem, outros já fizeram, é, hoje não fazem mais, mais porque partiu para a glória com o Senhor Jesus, é o caso do irmão José e irmã Dulce. que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo gente, um abraço!